Olá! Como vai você? Se você chegou até aqui, é porque você talvez esteja com dúvida de como selecionar um freelancer para fazer o seu serviço. Meu nome é Caio, sou freelancer há quatro anos na plataforma, atuo como videomaker e já fiz inúmeros projetos. Hoje eu vou te dar algumas dicas de como você pode selecionar o melhor freelancer para você. Mas antes, se inscreva no canal. Só assim você fica por dentro de novidades. Então, se inscreva, clique no sininho e aproveite Bom, vamos lá Você criou um projeto Detalhou todas as informações lá é, Recebeu várias e várias propostas E nesse meio tempo você ficou meio perdido Porque, enfim, são várias propostas, né? E, e, lógico, é normal a gente ficar com dúvidas. Então, a primeira dica é, leia todas as propostas. É, pode parecer um pouco banal eu falar isso, mas isso é muito importante. Ali fica as dúvidas e talvez um valor que o, que o freelancer tem estipulado, diferentemente do valor real da proposta. Muitas vezes, o freelancer está com alguma dúvida, como eu mencionei, ou o freelancer está adicionando alguma coisa a mais. Talvez quando a gente não conhece ou nunca fez um trabalho, a gente não sabe realmente os custos. Então, é muito importante vocês lerem todas as informações propostas pelos freelancers. Segunda dica. Sempre olhe o perfil do freelancer. Isso é bem importante. Toda vez antes de você fechar um trabalho, sempre olhe o perfil do freelancer. O perfil é ali onde o o profissional coloca todas as informações, ou seja, preço de hora, é, preço talvez de algum serviço que ele já faz, catalogado, que ele deixa ali, tem o portfólio também que é muito importante, que mais pra frente a gente vai citar, e também a classificação. A classificação é um dos itens mais importantes do perfil do freelancer, porque é ali que outros clientes avaliou este profissional. Ou seja, se ele foi bem avaliado, provavelmente vai ter cinco estrelas nesse, nesse, nesse campo de avaliação. E além das estrelas, ele vai ter os comentários dos clientes que ele atendeu. Então, é ali que você vai saber se realmente o freelancer ele é apto ao que ele fala, se é ali que teve uma boa classificação, se os clientes falaram bem dele. né? Então, isso vai te ajudar a você selecionar. O freelancer, então sempre fica atento a essa parte da classificação. Terceira dica, sempre use o bate-papo. É ali que você vai tirar todas as dúvidas com o profissional e conhecer também o método que ele trabalha, como que ele vai fazer o seu projeto, em quanto tempo. Então, tire todas as suas dúvidas pelo bate-papo. Quarta dica, portfólio. O portfólio, como eu mencionei antes, fica ali no perfil, porém tem vários profissionais que deixam ele na, na proposta ali, deixa link ou envia o PDF, mas sempre é, analise esse portfólio com cuidado, porque é pelo portfólio que você vai saber se realmente é, o freelancer vai fazer algo parecido com o que você está procurando. Por exemplo, eu, eu faço vídeo. É, eu faço animação 2D, faço é, vídeos institucionais, porém, vamos supor que vídeo 3D eu não faço. Então, provavelmente, no meu portfólio não vai ter esse, essa categoria de vídeos 3D. Se você estiver procurando é, um vídeo 3D ou modelagem 3D e não achou no portfólio do freelancer, é bem possível que, que essa não é a principal função desse profissional. Então, sempre é, busque a referência do seu trabalho justamente no portfólio do, do profissional. É claro que também a gente não pode pensar no seguinte: tipo, ah, eu tenho uma padaria, é, vou procurar um vídeo de padaria que o freelancer fez. Não, não é bem assim. É, se o freelancer ele já fez algum vídeo institucional para alguma empresa, provavelmente o vídeo da sua padaria ele vai fazer com, com bastante eficácia. Então, analise sempre o portfólio do profissional. Isso é muito importante para você se garantir que o profissional irá te entregar o material de acordo com o que você precisa. Quinta dica, tome muito cuidado com preços muito baixos. É, o ideal seria você sempre procurar ali a média o que, que seria a média? é o resultado ali de todas essas propostas quando você vê um determinado valor ali igual é, na mesma faixa de preço é ali você achou a média e quando tem um valor mais alto também você analisa bem o que, que o freelancer está te oferecendo talvez ele está te oferecendo alguma coisa a mais ali que vai precisar né ou também o trabalho dele às vezes ele considera como um nível maior, né? E às vezes muitas vezes é, né? É, esse nosso trabalho criativo é, não é tabelado, né? Cada um trabalha de um jeito, cada um estudou tanto, né? É, diferentemente um do outro, então o valor nosso nunca é tabelado. Sempre tem aquela média ali, como eu mencionei. Só que tem trabalhos inferiores e trabalhos superiores. Tudo isso vai dentro da realidade do freelancer e a realidade de quanto você pode pagar. Bom, essas foram as cinco dicas que eu preparei para você. Espero que você ache o seu freelancer e faça um excelente trabalho. Eu fico aqui à disposição, se precisar, só chamar no chat do Orkana do mesmo ou escrever o um comentário aqui pelo YouTube, que eu sempre vou estar respondendo com o maior prazer. Te espero no próximo vídeo. Até mais!